E gosta do setor de esportes? Hoje o nosso vídeo é sobre como montar uma loja de artigos esportivos. segmento que abrange um público bem fiel. São jogadores profissionais, amadores e simpatizantes de esportes, que aliás envolve todos os tipos de esportes. Continue assistindo porque no final do vídeo você vai saber quanto vai precisar de dinheiro para montar a sua loja desse segmento. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Antes de começar, não esqueça de dar like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as Notificações: que é para você receber avisos sempre. Que eu postar algo e me siga nas redes sociais do clube que é arroba cbempreendedor, fique de olho na nossa comunidade, é por lá que eu vou postar coisas importantes sobre o canal e sobre o conteúdo, vou perguntar também que assunto que vocês querem, se vocês querem que eu faça live, vlog, essas coisas, tá bom? Só para lembrar também que nós temos consultoria no canal, se você precisa de ajuda para montar a sua empresa, entre em contato com a gente, que um consultor ele vai analisar o seu caso e vai te passar valores, tá bom? E eu não posso deixar de falar para vocês do workshop Empreender do Zero, que é o meu novo projeto. Esse que tá aparecendo aqui do ladinho. Nele você vai aprender o que precisa para melhorar a visibilidade da sua empresa ou até começar do zero. É um trabalho que eu tô desenvolvendo para te ajudar a encontrar possíveis falhas e contornar a situação. Por enquanto, esse workshop, ele só acontece em Curitiba, mas nada me impede de viajar ao Brasil. Então, se você fechar uma Turma, me avisa que eu vou, tá bom? Espero todos vocês inscritos no canal. E se esse vídeo aqui chegar a 5 mil visualizações, quem sabe eu não venho aqui, eu não falo mais sobre o ramo de esportes, né? Bom, uma loja de artigos esportivos é um negócio que está relacionado aos benefícios, não somente de atividade física, mas no combate ao estresse, sedentarismo e qualidade de vida. Por isso é um mercado bastante promissor, porque a geração saúde cresce a olhos nus, né? Não é mesmo? Como eu disse é um nicho que abrange uma série de modalidades esportivas como futebol, vôlei, basquete esporte de aventura e não podemos esquecer as academias as academias de ginástica que tem espalhadas em todos os cantos e também necessitam de roupas diferenciadas para os treinos o público alvo ele é bastante abrangente porque tem mulheres, homens e crianças, tá Josi mas criança não vai na academia não, não vai mas joga futebol, faz natação, faz parkour, faz ginástica, então dá sim para incluir esse público como cliente. Segundo pesquisa realizada em 2007 pela Associação Brasileira da Indústria do Esporte, aponta-se que só o mercado de confecção de roupa para ginástica movimenta 360 milhões por ano. <risos> e segundo dados do Sebrae, que é de onde eu faço a maioria das minhas pesquisas, estima-se que exista no Brasil mais de 13 mil confecções esportivas, cerca de 7 mil lojas especializadas e 14 mil que vendem algum item esportivo. É um mercado bem propenso a crescer, porque existe uma grande quantidade de esportes praticados no país. São 80 milhões de pessoas que praticam um ou mais esportes. Cerca de 60% da população tem menos de 30 anos, ou seja, são potenciais compradores dos mais diversos artigos esportivos e acessórios em geral. E esse ano o mercado tende a crescer devido à Copa do Mundo. Estima-se que o gasto médio com produto esportivo por habitante no país vai ser em média de R$ 95,91. A região sul apresenta maior potencial de consumo com R$ 123,29 por habitante, seguido do sudeste que é R$ 106,89. E o centro-oeste? R$ 105,98. No norte, o consumo por habitante ele é estimado em R$ 66,90. E no Nordeste, R$ 64,90. Então tem umas informações importantes aí, né? Pra quem mora em todas as regiões. <risos> Sobre a localização, não tem muito segredo. Até porque eu sempre falo nos vídeos, não é mesmo? Precisa estar numa rua movimentada, próximo a escolas, academias, terminais de ônibus, hospitais, parques. E é claro que não tem como ter tudo isso num lugar só só, mas você pode escolher onde tenha bastante comércio. A estrutura de uma loja de artigos esportivos ela deve possuir uma área para exposição dos produtos e vitrines, balcão de atendimento, provadores, depósito e área de administração. A quantidade de profissionais está relacionada ao porte do empreendimento. Para uma loja de pequeno porte, você vai precisar de quatro empregados, sendo três para o atendimento e um para o escritório. Já você vai ficar com a função do caixa. Vamos falar um pouco sobre os móveis que você vai precisar para montar a sua loja de artigos esportivos? Eu vou mencionar valores, tá bom? Lembrando que pode mudar de região para região. Então você vai precisar de três computadores, uma impressora, dois telefones, duas mesas, seis cadeiras, um armário para escritório, uma estante para o escritório, um balcão vitrine, uma impressora de cupom fiscal, uma estante expositora e prateleiras. Para montar uma loja, você você vai gastar em torno aí de uns 95 mil reais que serão gastos da seguinte forma mobiliário para a área administrativa 8.500 reais construção e reforma né das instalações 25 mil Equipamentos, em torno de 33.500. Despesas com registro da empresa, honorários dos profissionais e taxas, R$ 3.500. Capital de giro para suportar o negócio nos primeiros meses de atividade, R$ 25.000. E para manter essa estrutura toda? Vamos ver quanto que você vai precisar? Bem, você vai gastar por mês uma média aí de 20 mil com água, luz, aluguel, telefone, internet, salários, comissões, encargos, taxas, contribuições e despesas afins, transporte, refeições, seguro, assessoria contábil, publicidade e propaganda, segurança, limpeza, higiene e manutenção. Aí também tem a depreciação dos equipamentos. A realização de Grandes eventos esportivos como Copa do Mundo, né, Olimpíadas, Campeonatos Regionais, Nacionais e Mundiais aumentam o interesse pela busca de produtos do segmento. É preciso estar de olho nessas datas e ter produto personalizado para isso, viu? Tentar parceria com associações, clubes, escolas de esporte é uma ótima alternativa para aumentar suas vendas. Outro diferencial que você pode ter é procurar algumas modalidades de esportes que fogem do trivial e investir em produtos assim, por exemplo, esportes aquáticos, esportes radicais, entre outros. Bom, com relação à divulgação, não pode esquecer as redes sociais, folder, publicações patrocinadas, anúncios em jornais e revistas do ramo e para os mais afortunados, patrocínios locais. Divulgar também nas empresas, é, é, em escolas, torneios, campeonatos e outras modalidades de competição é uma ótima estratégia de marketing. Você pode, por exemplo, procurar um time local e patrocinar com um uniforme, algo que chame a atenção e que não pese muito no seu bolso. Você precisa desenvolver algumas características para alcançar o sucesso nesse ramo. Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo do negócio. Observar sempre os acontecimentos no setor de esportes. Acompanhar o desempenho dos concorrentes. E, principalmente, ser persistente e não desistir dos seus objetivos objetivos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, e se você tiver alguma dúvida ou informação que deseja, comente aqui embaixo. Tem alguma coisa que eu não falei que você sabe? Comente aqui também para a gente aprender um pouquinho mais e assim a gente vai trocando essas informações, que são tão valiosas, né? Não esqueça de se inscrever no canal e me siga lá no Instagram, CB Empreendedor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!